Olá galerinha, hoje eu vou provar. Isso aqui é o um, é um chiclete Danibal. É um, É de um pacotinho que eu tive no mercado. Eu tô com outro chiclete na boca, que é o mesmo desse daqui. Hoje eu vou provar pra vocês. Eu já provei muitas vezes. Eu vou ver aqui. Docinho? Doce. Meu irmão fica até melado. É nojento isso aqui, mas... É bom? É aprovado. Como já masquei dois, era cinco. É assim, ó. Não sei se estão conseguindo bem, mas é assim, eu acho. Eu espero que vocês gostem. E tchau.